Gravando. Boa noite galerinha! Vamos dar um pulinho lá na post Fiquei olhando pra ver se passa se não passa, se passa se não passa e eu... olha! Deixa eu me jogar! Se quiser ficar só olhando, eu sei que não passa. Epa! Opa! Então você vem pra cá, então eu vou pra cá. Cuidado. Mais cuidado. Pronto. Todo mundo definiu pra onde é que vai? Já se resolveram? Vai sou eu. Ai, ai, viu. Eu achei que ia dar merda. Vou mentir. Eita noite. Ei, ei, ei, ei, ai! Estanho está tá aberto, vamos tentar passar. Aqui abre bem. Ah, fudeu O maluco passou mesmo Retado ele Deixa eu aliviar quem a gente passa Negócio que não vai aliviar, né? Senão ele demora horrores Vamos resenhar, né? Vamos resenhar Não queria não, mas vou invadir meu. Porra, eu vou Deixa eu aliviar O que é que a gente tem? Pra começar Porra Sentiu o um momento a oh, gente. Tudo escuro do lado de cá deveria ter alguma iluminação. Porra, tem um. Por que não fica na porra de sua fila? Eu não entendo isso Não tem retorno nem aqui pra ele Já querer fazer essa mudança Se estivesse avançando Mas nem isso, tá? A outra fila na frente dele enorme Quer dizer... Um grande espaço vazio. Vocês viram? Puta que pariu. Eu tenho que mudar essa buzina. Tá ridícula. Aos homens. Olha Opa. Trânsito. Vamos sair da frente dele. Quer dizer, de trás. Esse é o momento. Eu aprendi que melhor do que buzinar Na é luz alta Na verdade tô com vergonha de buzinar Ô oh, meu Deus Maninha Faixa Vamos tio Vamos tio Mas passa por fora. e esse cara vai espalhar aqui, velho. Vai ser foguete. Ai, você me fode, meu patrão. Vamos lá. Opa. Prontinho. Ai, até o próximo.